quando você vira diamante e tem esse cartão você tem direito a 10 a desculpa 15 a 15 assentos 15 assentos garantido com limite mínimo de 30 com limite máximo perdão de 35 mil milhas então independente para onde eu quero ir dentro da do brasil independente para onde eu quero ir dentro do brasil a Gol me garante 15, 15 poltronas com o valor máximo cobrado de 35 mil milhas. Mês <música> que tá rindo deve ela chega. <risos> ó oh, vamos lá nós temos dois cartões supremos aqui no mercado né nós temos dois cartões supremos aqui no mercado esse cartão aqui do c6 bank do, do da perdão dois smiles e tudo azul esses dois cartões que vocês estão vendo aqui são dois cartões que são voltados ao público é que procura um cartão sofisticado cheio de benefícios e tal. O que acontece? O cartão Smiles, Infinite Azul, cada um tem um propósito. Então assim, o que vale para mim, às vezes para quem mora em uma determinada região, o cartão não é tão bom assim. Então eu vou falar tanta coisa aqui que pode ser que para aquela pessoa que mora em determinada região, ele não não atende. Ele não vai atender, né? Então, por exemplo, eu moro, tá? Eu moro em São Paulo hoje. O que, que é melhor para mim? Se eu fosse para olhar custo-benefícios, hoje, para mim o Smiles é melhor? Porque o Smiles é 10 minutos daqui da minha casa. Eu não preciso ir para Campinas para ir para Ribeirão Preto. Eu pego aqui em Congonhas direto o voo daqui da minha casa ao aeroporto é 10 minutos. Do aeroporto de Congonhas para Ribeirão Preto é 50 minutos. E agora eu vou começar a me acostumar a viajar de Gol, porque ou de Latam, que é onde eu não preciso ir para Campinas, né? Campinas para mim é muito longe. Hoje Campinas está uma hora e 20 da onde eu moro. Então, ir para Campinas, eu só vou nos momentos que for para viajar de graça. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma viagem para Natal, de graça, com azul. Eu vou para Campinas. Eu tenho uma viagem de graça executiva para Paris, para Lisboa e Madrid, de graça com azul. Então, neste caso, é, eu vou usar azul. Mas nos outros momentos eu vou usar Smiles e Latam. E aí, aproveitando falando disso daqui, eu quero começar a falar com vocês do Smiles primeiro. Eu quero começar a falar do Smiles primeiro, mas também antes de falar disso, eu quero mostrar para vocês que ontem eu toquei no assunto do cartão azul do aplicativo e eu falei para vocês que cairia meus pontos, que eu, eu teria uma, uma situação diferente hoje. E hoje eu estou assim. Falta menos de 2 mil pontos para mim bater a meta. 1.400 pontos eu bato a meta do azul diamante. É Brasil. E aí eu tenho direito a uma passagem grátis, cortesia. Aí, essa passagem eu vou dar para Mesquita, porque ele nunca viajou de azul, de executiva. Eu vou dar para ele de presente. Mas é só a passagem, porque o hotel, a comida, ele tem que pagar para mim tá e aí gente ó aqui ó lembra que eu falei para vocês que meus pontos da Azul cairiam aqui ó aqui ó caiu tá vendo ó os pontos da, do meu cartão do, do ponto do Itaúcard caiu com o acelerador lembra que eu falei para vocês ontem caiu hoje e hoje eu transferi os pontos do, da Porto Seguro é, para Azul e já caiu também ó então o que acontece eu não tô juntando muito mais milhas da Azul por quê que agora meu foco não é mais Campinas, meu foco é São Paulo. Então, o que que eu, qual que é a minha estratégia agora? A minha estratégia é deixar o mínimo possível de milhas na Azul. Qual é o mínimo? 500 mil milhas é o suficiente para mim na Azul. Por quê? Porque 500 mil milhas eu consigo emitir três passagens grátis e 500 mil milhas eu consigo emitir a minha passagem. Então, uma nacional uma nacional e uma internacional e me sobra milhas ainda então a minha estratégia é o que deixar um pouco de milhas na azul para caso eu precisar de hotéis que não seja da água e seja da azul igual o resort do panamá que eu fiz com a azul e assim eu pegaria essa oportunidade com a azul então 500 mil milhas para mim na azul é o suficiente por ano o resto eu taco na Smiles e taco na Latam. Então, a hora que eu completar 500 mil aqui, eu dou uma brecada, né? Eu dou uma brecada e aí eu jogo na Smiles e na Latam. Eu fico nessas duas agora porque São Paulo, pra mim, agora é a minha ponte, né? Então, como eu fui pro Panamá e eu usei as milhas da Azul, eu cortei eu perdi um pouco. Tinha 1 milhão e 700. Então, eu fui pro Panamá, comprei pra Disney, comprei hotéis e tal, tudo com milhas. Então, foi me sugando, né? Então agora eu tenho que focar no quê, na né? Smiles, na Latam e depois eu foco um pouco mais na Azul, tá? Então só para vocês ficarem cientes aí, beleza? Vamos lá. É... Show de bola, Gabriel. Tô com 100 oh, Ó que maravilha. Você sabe, Gabrielzinho, que quando você chegar no milhão, você nunca esquece. Sabia? Legal, né? Muito top, né? Show de bola. Então vamos lá. É... Só para que vocês saibam minha agenda para esse ano, eu tenho ainda, esse ano eu tenho Cartagena, Cartagena, Montevidéu, Natal, é, é, Portugal, Lisboa, Madrid. Isso, isso mesmo. São as, minha, meus destinos para esse ano ainda. tá? Vamos lá. A é, Smiles. Eu sou cliente diamante da Smiles e sou o cliente diamante da Azul, ou seja, eu sou o cliente top do segmento deles no diamante dos dois programas. Bem, é, o Smiles, hoje, você pode é, atuar buscando esse cartão através do Bradesco, através do Banco do Brasil e através do Santander. Dentre esses três bancos, qual é o melhor cartão Smiles que nós temos desenfim do Brasil hoje? Banco do Brasil. Por que, Leandro? Porque é o seguinte. O Bradesco, você vai ganhar 20 mil pontos bônus quando contrata o cartão. Santander também, Banco do Brasil também, os três empatam. Pontuação 5,5, 5,5, 5,5. Para quem é cliente do clube, os três empatam. Anuidade desempatam entre o Bradesco, Santander e Banco do Brasil, cada um cobra a sua anuidade. O Santander só tem acesso à sala VIP da Gol, ilimitado, titular e um acompanhante, Bradesco também, Banco do Brasil também. Diferencial deles no segmento do programa Smiles, qual é? O Banco do Brasil tem acesso ao Dragon Pass, o cartão do Bradesco e Santander não te dá acesso grátis ao Dragon Pass, portanto do banco do brasil tem um plus a mais que é te dar dois acessos por cartão junto ao dragon pass então o cartão do bebê ele carrega dois acessos ao dragon pass acesso ilimitado ao lounge da go com um acompanhante e cada cartão do bebê que você pode gerar também te dá dois acessos ao dragon pass portanto o do banco do brasil é o melhor cartão smiles que nós temos hoje em comparação ao Bradesco e Santander, tá? Tirando o Dragon Pass, tudo se empatam, com exceção das anuidades, que, por exemplo, eu não pago no Santander. Por negociação, cada um tem uma estratégia de não pagar a anuidade do seu programa com o seu banco, tá? Bem, a, o Santander, eu isento a anuidade ligando na central 4.43535 O Banco do Brasil, eu tinha ele, é, tá por aqui o cartão, ou deve ser até esse daqui, deixa eu ver. Ah não, esse Santander. O Banco do Banco Brasil está espalhado aqui e está cancelado porque cobra anuidade. O Banco do Brasil não quis me isentar anuidade por estar tá aqui, ó. Aqui, ó. O Banco do Brasil não quis isentar anuidade, eu cancelei ele por esse motivo. Ah não, esse Santander. Essa é a versão antiga. Aqui, ó. Essa é a versão antiga. Então o Banco do Brasil tá por aqui. Ele não quis me isentar anuidade, eu acabei encerrando o contrato com o BB por esse motivo mas se eu entrar na minha conta smiles ele mostra lá os cartões que eu tive né do banco do brasil tá inclusive mostra o bebê lá bem a pontuação desse cartão é boa é 5,5 pontos tá e só existem três formas de você ir para o diamante da smiles comprando o plano 899 por mês ou voando pela gol e suas parceiras e ganhando milhas qualificáveis para o diamante e também você é, usando o cartão smiles e os pontos indo para o diamante e assim você poder chegar ao status tá só existe três formas de conseguir o status diamante na Smiles. quando você tem um cartão como esse ele facilita você em que ele facilita você aos acessos, por exemplo, é, das companhias parceiras, ou seja, junto à American Airlines, eu posso chegar lá e e ter é, uma prioridade no embarque por ter parceria, tá? É, eu posso também é, emitir com as milhas da Smiles vários parceiros do programa. Então são assim, muitas companhias aéreas que estão ali dentro com a Smiles, a Turkish Airlines, Emirates, a Copa, é, American Airlines, é, tem tantas companhias ali dentro que a Smiles se tornam um, uma plataforma muito forte para poder viajar com as parceiras. E quando eu viro diamante com o um cartão ou do programa de alguma forma, eu também tenho o Companion Pass pela diamante pela Smiles, é, devido ao cartão pela pontuação que eu atingi pelas viagens que eu fiz ou pela compra que eu fiz do programa. Eu tenho direito a uma passagem de espelho grátis para viajar operada pela Gol na América do Sul. Ou seja, se a Gol vai até Buenos Aires, eu posso emitir uma passagem para mim até Buenos Aires e dar uma passagem de espelho de presente para algum amigo, alguém que eu queira que vá comigo para Buenos Aires. Então, a Smiles também te oferece uma passagem por ano gratuita para a América do Sul, tá? É, os pontos da Smiles ela tem um valor x inferior aos pontos que valem da Latam que valem da Azul hoje os pontos mais poderosos dessas três que eu falei é Latam Smiles e Azul tá? bem os, os cartões adicionais cada banco determina a quantidade com isenção ou sem isenção no Santander eu posso contratar dois cartões sem anuidade tá para os adicionais e cada banco tem uma, uma proposta de oferta, tá certo? A anuidade é geralmente a ela, ela passa hoje acima de R$ reais Então, dos três bancos, a anuidade ela é superior a isso. Na renovação do cartão, eu também ganho pontos por estar renovando. Então, eu ganho pontos quando eu adquiro o cartão: 20 mil pontos bônus pagando as quatro ou seis anuidades, dependendo de cada banco, a quantidade de anuidades pode chegar até seis vezes. No Santander é quatro parcelas. Então eu, eu preferi manter o Santander por quê? Porque o Santander não me cobra anuidade desse cartão. Então eu não pago anuidade e ganho os pontos bônus. Então isso que foi legal para mim. Eu mantive por esse motivo. E como eu uso ele para me manter a categoria diamante, então... Quanto mais eu ter o cartão e em alguns momentos eu não deixar de usar, eu também trabalho o acelerador com o Santander, no caso o Bateu Ganhou. Então quando tem a promoção Bateu Ganhou, que eu vejo que é factível de atingimento, eu vou lá, faço a promoção, pego e jogo para Smiles. Então sempre eu fiz assim. Não que os pontos Bateu Ganhou me devolvem pontos qualificáveis, não funciona. Só que usando o cartão no dia a dia, sim, ele me qualifica. Para o diamante que eu vou mostrar para vocês que é agora. Então, o que acontece? O Smiles, hoje, ele acaba sendo um programa muito bom nas regiões onde a Gol e suas parceiras operam. Lá em Ribeirão Preto, por exemplo, é, não, a Gol não ia, porque a Gol começou assim, a Gol ia, parou de ir, foi a Passaredo que fez parceria. Depois a Gol voltou e Passaredo continuou junto. A Gol saiu, ficou Passaredo de novo. E agora, por fim, a Latam se juntou com o Passaredo e a Gol está sozinha fazendo Ribeirão Preto. Então, hoje, para mim, Ribeirão Preto, Gol e Latam são os, os que vão para a cidade que é a minha mãe mora. A Edinho mora, então é lá que eu estarei, né? Quando você vira diamante e tem esse cartão, você tem direito a, 10, a desculpa, 15 assentos 15 15 garantido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 se eu quiser viajar dia 25, dia 31, virando Natal, Réveillon, é, Páscoa, Dia das Mães, eu tenho garantido 15 passagens com valor máximo de 35 mil milhas. Se a Gol fizer Jericoacoara, Jericoacoara, 35 mil milhas. Se a Gol fizer Natal, Natal, 35 mil milhas o máximo que será cobrado de mim, independente da época. Então... Acaba tendo, além de você viajar em todos os voos, o assento conforto para você e também para todos os acompanhantes que estiverem no mesmo voo que você emitido no mesmo voucher. Então se eu emitir para mim, para o Mardoc, para o Mesquita, para o Edinho, para o Jean, nós cinco iremos no mesmo voo, no, na mesma poltrona, cada um na sua, no espaço conforto da Gol, quando eu emito no mesmo bilhete. Tá? Então acaba te dando também esse benefício. O cartão em si, ele vai te pontuar 5,5 no clube. É, os pontos vão para Smiles direto, né? Você pode trocar no shopping por vários benefícios que tem no shopping e a prioridade de levar bagagem, assento, assento, é, embarque, salavip que o cartão te dá. Tá? Porque como eu falei no início, cada banco tem as suas regras aí, beleza?